Oi gente linda, tudo bem por aí? Você quer aprender penteados para cabelos curtos e médios? O vídeo de hoje é exatamente isso, são quatro penteados para você e eu gravei sem voz, então presta bastante atenção, não sai daí não, eu volto já já para te ensinar. O nosso canal Thelma Tranças tem uma parceria com a Manu Loja Brasil. São vestidos de noivas, de madrinha, formandas, festas e acessórios com 5% de desconto para quem apresentar o código que está na descrição desse vídeo. Aproveite, entrega grátis e tamanho plus size.